Olá, no vídeo de hoje trago a montagem de um drone muito simples de montar, onde estou a usar como base o frame 380L, o frame da semana passada do unboxing, onde tem uma eletrónica muito simples, é fácil de montar e no final até voa, por isso se gostarem do vídeo e no final demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. esta montagem vai ser uma montagem muito simples com poucos componentes monta-se um drone comecei por este tipo de placa distribuidora normalmente é usada nos racings onde eles ligam aqui os ESCs e aceita 3 a 4S de bateria que por sua vez converta tanto para 5V como para 12V normalmente ele já vem aqui com o XT60 onde só dei aqui os fios ao XT60 e como eu vou usar componentes que não tem grande qualidade de construção. E para não os queimar. Vou usar esta pecinha aqui. Que é para evitar picos de tensão. E queimar os componentes. Onde eu usei estes esques Onde estes esques aceitam baterias 2 a 4S. Onde eu depois soldei aqui o mais no mais e o menos no menos. Os quatro à volta. Estes esques têm um beca de 5 volts. Onde eu não vou usar. Eu não quero a minha controladora a ser alimentada pelos zéscos, mas sim pelos 5 v aqui da placa, onde depois é aqui cortado, ficamos aqui só para ligar a controladora, onde também podemos usar este tipo de zéscos, que são muito mais leves e muito mais simples, onde é só soldar, aqui já não é preciso tirar o back porque ele não tem back, onde isto liga a controladora e fica resolvido. Motores. Tenho aqui estes que aceitam baterias de 3 a 4S Tal como estes aqui deste lado Estes já tem os pinozinhos para encaixar aqui no ESC Estes aqui já vêm sem os pinos para poder ser soldados diretamente nos ESC Fica aqui um trabalho mais simples e limpo Onde por sua vez cheguei a um cabo de servo e tirei-lhe o cabo do sinal pelo aqui já não, faz, não é preciso Fiquei só com o GND e o positivo, onde soldei aqui nos 5V, o preto no GND, o vermelho nos 5V, e assim, daqui diretamente, vou alimentar a controladora, onde tenho energia controlada, onde vai estar sempre a mesma tensão, e mesmo que varie picos de energia, a tensão está sempre a ser aqui já filtrada, e por isso acho que é a melhor que uma pessoa pode fazer. Alimentar a controladora de um sítio onde seja mais estável do que os Esta foi a montagem da parte de baixo. Onde podem ver, ficou tudo bem acondicionado debaixo do, do drone. Parece que foi feito mesmo para isto. Onde a placa distribuidora encaixa bem em baixo. Não tive qualquer tipo de problemas. Agora, vamos passar para as controladoras. Ora, tirando isto para o lado, podemos usar qualquer tipo de controladora. Como por exemplo, uma Nase. Como por exemplo, uma SP Racing F3 acro com uma SP racing f3 off como por exemplo uma sp racing f3 com sd integrado que é que eu estou a usar no drone como posso também usar uma apm claro que estas aqui através daquele fio depois ia alimentar as controladoras nesta já tinha que usar um power mod com estas aqui também dá para fazer um drone muito mais simples aqui é preciso ter mais um pouco de conhecimentos para conseguirem dominar a APM. claro que estas aqui é muito mais simples porque há muito mais informação na internet e não é preciso grandes conhecimentos para conseguir configurá-las eu aqui na NAS32 comecei a usá-la inicialmente vim a descobrir que a minha NAS32 tem um problema no barulho. eu já vi outros canais que também estão a ter problemas com as NAS32 provavelmente foi algum alta que foi vendido, que vinha com defeito e nunca ninguém deu conta basicamente, se desativar o barómetro, funciona 5 estrelas, claro que não, não fixa a altura mas quando eu ligo o barómetro, ela começa a trepidar muito e não há maneira do de, de drone ser controlado eu já experimentei com esponja por baixo, com, com esponja no barómetro, com amortecedores em baixo por causa das vibrações e não resulta por isso provavelmente tem algum tipo de problema a Nase se alguém souber como resolver esse tipo de problema deixe aí nos comentários assim partilhamos todos a informação e eu fico com um, outra vez uma controladora a funcionar na totalidade eu vou usar a SP Racing F3 com o SD integrado porque depois do futuro se eu quiser fazer um FPV ter um transmissor de vídeo já tenho aqui a informação depois toda é só preciso uma única peça para termos mais informação e vou usar esta versão 10 Off porque tem barómetro e magnetómetro e mais tarde vou-lhe adicionar um GPS e assim fico aqui com o um drone bem quieto no ar e fácil de controlar como estão a ver está aqui a minha SP Racing com ST integrado 10 Off aqui foi onde eu liguei os ESCs e este último é onde está a ser alimentada a controladora como veem está aqui só o fio preto e vermelho. Assim estou a alimentar a controladora independente de uma fonte de energia controlada e onde tenho aqui os ESCs a fazer só as funções deles, que é controlar os motores. Aqui do lado tenho um GPS ligado, porque o drone tem aqui este GPS podia estar também a usar este da NAS32 mas a última versão que anda a sair também não é grande coisa não estão a funcionar não são compatíveis com a NAS apesar de dizerem que isto faz parte da NAS e funciona com a NAS não funciona nem com a NAS nem com qualquer outra onde podia também estar a usar aqui este GPS enorme que é da APM se fosse a APM não se consegue ver muito bem mas está ali a placa distribuidora já com os esques todos soldados como veem eu usei estes do Simul ali aquela pecinha por causa dos picos de energia para não estar a queimar os outros componentes como os componentes não são bons em termos de construção mas vale ter segurança a mais do que a menos aqui em cima tenho um GPS que é para não perder o drone aqui por baixo GPS controladora em cima daquelas borrachinhas não são as que vinham de origem. Eu troquei as borrachinhas para umas mais moles. Ali embaixo a placa distribuidora. Onde está aqui o cabo XT60. Que vai ligar aqui à bateria. E assim temos um drone pronto para voar. Agora vou ligar ao computador. Eu neste projeto usei o Inav. Casco Inave é mais aconselhado para drones que usem GPS, barômetro e Magnetómetro Para calibrar o drone Precisamos de fazer isso Seis passos Como estou aqui a mostrar na imagem É Primeiro põe num sítio estável Fazem calibrar Botam a virá-lo, faz a calibrar E assim sucessivamente a seis vezes Aqui calibrar o Magnetómetro É carregar em calibrar E usar os três eixos X, Y e Z e rodá-lo Algumas vezes e tem 30 segundos para fazer pelo menos uma volta em cada eixo. Aqui nas portas, eu vim ativar aqui os sensores o GPS com esta velocidade, 115-200. Que é a velocidade do G, meu GPS. Isto depende de GPS para GPS. Aqui em configurações. Se tiverem a usar os eixos que eu usei do CIMOKE, é só deixarem esta configuração. Que é exatamente isto que aqui está. Se usarem outro tipo de eixos. Ou aqueles pequenos que eu mostrei no, no vídeo inicialmente. Aqui já tem que ser. One shot 125. E depois outro tipo de configuração. Aqui nos sensores. Quem quiser desligar por exemplo o barómetro. É aqui neste canto. É chegar aqui e pôr. Não. E desliga o barómetro. Como para o manutámetro e acelerómetro. Estas são as configurações que eu deixei ficar aqui no meu drone, está quase tudo de origem, só tive que mexer aqui nos ESC e depois vim aqui a ativar o GPS e como eu estou em Portugal e nesta zona a declinação magnética é menos 2.1 e assim o GPS fica a funcionar, como veem ali em cima o GPS está azulzinho apesar de eu não estar a apanhar GPS aqui dentro de casa se ele estiver a vermelho quer dizer que não há comunicação de GPS e alguma coisa está mal ligada Resta aqui na configuration, valores padrões, valores de origem. No failsafe, tenho aqui essas configurações. E aqui eu tive que mudar, aqui não estava este valor. Eu tive que meter este valor que é quando o meu rádio for detectado abaixo deste valor, ele entra em modo failsafe. E depois, o que é que ele vai fazer? Vai fazer o, RT, o RTH, voltar para casa. Aqui nos pits, está tudo de origem, está com formato padrão, eu não toquei em nada. É estas configurações que eu vou mostrar agora a seguir o voo. E por isso quero-vos mostrar que o valor padrão, ele já voa. Claro que depois nota-se ele mais instável e a abanar um pouco mais. Por causa de, de isto estar padrão. Mas já é o suficiente para pelo menos conseguirmos levantar voo. Depois mais tarde, se eu fizer algum outro vídeo, venho aqui mostrar as alterações. Aqui no RTH está em centímetros, a 30 metros de altura ele tem que voltar para casa, e eu já não me lembro se alterei isto aqui assim mas o resto dos outros valores estão todos de origem vejam só aqui, se tem igual ao que eu aqui tenho Pois aqui no rádio, no receiver como veem está aqui o throttle, que é o acelerador se a mexer nele como o tenho ligado por ppm tenho aqui os 4 canais auxiliares, o 5, o 6, o 7 e o 8, são os canais auxiliares, porque estou a usar PPM. E os modos de voo, eu tenho o meu canal 6 para armar e desarmar. Vem aqui, armei e desarmei. O canal 7 é os meus modos de voo. Assim está no ângulo. Se eu puser para a frente, que na posição 2 da minha chave, ele está no ângulo. Nave ALTITUDE old. se eu puser na minha terceira posição a chave ele sai ali do Angle mas vem aqui para o nave ALTITUDE old e aqui para nave POSITION old que é o GPS eu pus no canal 8 um RTL uma chave RTL se eu precisar que ele venha para casa rápido utilizo a chave depois pus o 5, o bip, mas eu ainda não pus o bip, que é. Imagina que o drone cai em algum sítio e eu bato a chave e ele começa a apitar, eu ainda não pus o buzzer para apitar. E baixo não tenho mais nada. No GPS, para verem que está tudo a funcionar bem. O vosso GPS tem que ter valores. Apesar de eu estar aqui nesta zona que é os satélites, não ter satélite nenhum, porque o drone está dentro de casa se tiver aqui valores aqui assim a mexer como o meu é porque está tudo bem ligado assim são as configurações que eu tenho do meu drone que é as configurações iniciais para verem que a configuração padrão já se consegue levantar volume com o drone queria fazer um vídeo com os pits melhorar os pits queria pôr provavelmente um FPV Ora, agora vou para a rua e vou ver como é que ele se comporta como sempre ligar primeiro o rádio depois passamos ao drone Vamos esperar que a controladora dê autorização depois de ligar o drone depois de ter apanhado o GPS porque este drone tem GPS Vamos voar Como vem aqui a ser a volta estou com bastante vento e agora é só armar Está armado Como está a vento e o drone está a abanar, a controladora já está a tentar corrigir mas é só Não se esqueçam que os PID estão de fábrica Por isso ele balança ainda um bocado Neste momento está em modo manual Neste momento tenho em modo GPS E como veem ele só está a balançar porque está a vento e porque eu não tenho os pidas ainda bem configurados Como está tudo de fábrica como está tudo de fábrica, ele ainda tem algumas dificuldades, na balança um pouco. Ora, como estão a ver, ele está a funcionar muito bem em GPS, só que fiz um grande erro. Vejam aqui o pormenor do rádio. Eu costumo pôr sempre o rádio ao alto, e como estava vento, o rádio caiu por causa do vento e teve que acelerar. E aconteceu isso. Já viram os tragos que estava no chão? Fez com que as elas ficassem desbalanceadas. Okay para aqui terra até antes de ter tido este acidente ele estava mesmo bem fixo no ar com GPS só que como agora tenho as hélices balanceadas está a criar bastante vibração e eu não consigo manter o drone muito estável por isso tive que andar aqui a desgastar a rebarba que ficaram as hélices porque as hélices estiveram aceleradas ao máximo ali no chão aqui estou a testar se tu... está tudo ok com a controladora ou inclinar para a frente, para trás e para os lados ela está a corresponder bem mas nota-se a vibração das hélices agora estarem desbalanceadas e daí eu estar a testar a ver se isso está tudo ok como estão a ver ali na palmeira está bastante vento o drone tem algumas dificuldades de manter-se no ar se não aconselho voarem assim com muito vento principalmente um drone que tem os PIDs ainda de origem eu não alterei nada nos PIDs e notava-se alguma dificuldade, com tanto vento, a conseguir controlar o drone. Mas, mesmo assim, o drone estava a voar, em modo manual, bastante razoável. Foi pena ter tido aquela queda inicial, que ele estava a voar muito bem. Até ao próximo episódio e até já!